Com investimentos em mais de 20 milhões, a COPEG inaugurou sua mais nova unidade de distribuição de insumos defensivos e fertilizantes agrícolas. Localizada às margens da SC 477, na localidade de Floresta, em Papanduva, a unidade vai receber também soja, milho e trigo produzido por agricultores do Planalto Norte. A unidade está preparada para executar todo o processamento da classificação dos grãos, secagem, expedição e exportação. E irá distribuir fertilizantes, defensivos, ração e nutrição animal na região. É uma unidade que ficou muito boa, bem localizada, uma unidade que vai dar um fluxo, um fôlego importantíssimo, para o recebimento da produção, então, aquele gargalo que a gente tinha nas unidades aqui próximas, é provável que a gente deixe de ter, então, agora a gente precisa encher, então, fica o convite para, para o nosso produtor, nosso cooperado, para conhecer a cooperativa, quem ainda não conhece, e a gente poder operar junto, e quem sabe, como você fez uma provocação de investimento para a Mafra, né? tudo depende daquilo que o produtor quer. Se o produtor associado quer e ele de fato participa da cooperativa, nós estamos buscando atender essa demanda que o próprio produtor cria. O prefeito de Papanduva destacou a ascensão da Copérdia na região. Quase 30 milhões de reais que vai trazer e receber toda a produção da nossa região e também vai gerar, claro, divisas, empregos, desenvolvimento, progresso para toda a região e especialmente para a nossa cidade. A nova unidade foi investida mais de 20 milhões e vai atender... Produtores de Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira e outros da região. Para os agricultores associados, a nova unidade representa mais segurança para o homem do campo. Representa muito, cara. O caráter, a credibilidade, a confiança, cara. Os outros desempenhos para nós que estava fraco, que foi ativa no Monte Castelo. Está sendo muito bom. Pensa esses outros alegria para o povo, nega. Né, que quanto mais concorrência der, melhor, né, melhor, nega. Depois eu, tipo, eles acredito no produtor, né? Segurança pro produtor, ainda mais tratando da integridade que a Copérdia vem mostrando ao longo dos anos na região. É uma segurança, né? Porque você saber que produz, tem onde armazenar e vai ter uma garantia de venda. Isso é ótimo. Para a direção da cooperativa, a nova unidade inaugura também uma nova fase no Planalto Norte. E a expectativa nossa é de que esse seja um empreendimento que realmente traga muito sucesso para a cooperativa, mas principalmente para atender os produtores do Planalto Norte. E claro, no radar desse investimento, a cooperativa também tem radar no radar, outros investimentos na região. Então, acho que talvez esse seja o primeiro marco inicial daquilo que, de fato, a cooperativa pretende fazer aqui, já está fazendo, mas pretende fazer no futuro. Com mais de meio século de história e sede em Concórdia, no Oeste Catarinense, a Copérdia conta com mais de 17 mil associados e está presente em mais de 200 cidades, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Goiás.